Tudo. O avião da FAB. O pessoal tava me dizendo que FAB significa Força Aérea Brasileira. É verdade? Eu achava que FAB significava farinha da boa. O pessoal tava falando que o avião da FAB tava sendo usado para transportar droga. Claro, tava transportando o Bolsonaro e os filhos dele. Agora o Jairzinho não. O Jairzinho é o único filho do Bolsonaro que trabalha O Jairzinho tá trabalhando numa empresa chamada CETEC Caminhão transportando erva-cidreira O presidiário, quando entra no presídio da Papuda, ele recebe o kit É um colchão, um sabonete, uma pasta de dente e um rolo de papel higiênico Quando entrar nos eleitores do Bolsonaro, eles receberam um kit também só que o kit delas era uma caixa de cibalena, um balão de oxigênio e uma caixa de coregno para colar dentro da dúvida. As velhas faltam só uma semana para morrer puxando cadeia. O Alexandre de Moraes falou assim: Olha, essas velhas bolsonaristas vão tá ficar na papuda e até morrer. Aí ela assinou lá dando 15 dias de cadeia. O Bolsonaro foi obrigado a depor o Soldado Federal. O Soldado Federal perguntou pra ele: Olha, quem tava com você no dia das joias? Ele falou: Olha, sei não, senhor, eu esqueci. O Soldado falou assim: E pra quem que foi entrega as joias? Ele falou: Olha, faz um ano que eu esqueci. O falou assim, mas como é que você lembra que faz um ano? Ele falou, não, é que o dia eu esqueci de esquecer. <risos> o Jordan Federal falou pra ele, o senhor tem algum problema de mar de Alzheimer? Ele falou, olha, eu tenho três problemas. Um é esquecimento. E os outros dois? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.